Ah, Só que sou brabo mano sabe que cê tá fudido Cê falou do pai que lança a cana Não aguentou nenhum rádio comigo A um o é parceiro Ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante você tem que entender que cê joga é jovem Quando cê chegou nós já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era punch. Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa É dia de pescaria E essa sereia eu então, pesquei Então,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 Hele também. Ei, ei, ei, aha, ei, ei, aha, ei, Ele falou que mandou um rima pra minha dupla e eu vou também, olha mano que bagulho doido, mas se tu ataca minha dupla tu também vai me atacar e a toque ele se der, vou fazer tudo se dindo É por isso que na minha frente. De bobe de sandália, só que meu vai é da escada. Tu vai sentir a soma da sandália.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 é só pro ESP E siga que rima longe não vai dar pra você O vacilo do Magrão é mando que é muito maneiro Uma fala pro WM aprendeu no Rio de Janeiro, né não? Enquanto eu faço rap da viela e vou mandando o parceiro do menor da favela O Rio de Janeiro é um brilho, meu parceiro sem se esconde Eu tô beijando no ombro que o recalque passa longe Porque eu me sinto em casa o que o WM deixe um salve pra dar Você falou que eu sou mas eu boto pé Pra todo que deu eu vou fazer Beijar meu pé Porra, Enquanto eu faço no spike Cê é muito fraco, não tem que ter recalte Salve Tiago Ventura Que eu trago no argumento Tô de ventes que eu sou tiga O chute é de 300 ah!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 e suando sua camisa Pra você eu não gasto o um desinfetante eu limpo com água Que tu é um inseto no meu parabrisa E eu não faço nem com a vontade Tá meu parceiro Que eu faço acontecer Só vou jogar água Que você é um inseto no meu parabrisa E a 200 o vento leva você O vento leva eu. Não tá bom, então tá bom Ele falou que o vento me leva Mas eu abro essa conversa Meu mano, você perdeu Você não sabe o que, que aconteceu Você se fudeu A vida tá... Mas o piloto sou eu Aí, você falou que o vento me leva Aí humildemente pra você tá complicado Porque tem um adversário grande na sua frente o vento teve que levar porque não teve capaz de parar Porra E agora, cara, Vamos, família, um tres, dois, Ontem eu fui assistir o basquete trombei o Lembrão Fazendo improvisação Ele falou, caralho, foi com esse e a forte que você pisou no magrão <wed> <Anda>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 E ser citando minha namorada A firula é ele pegar as ideias Torcer a palavra Ganhar de mina é ganhar batalha é Mostrar que tá na correria sem ser canalha Tô nisso o meu tempo Você citou sua mina, esse é seu fim Eu citei ela com respeito